E a gente termina, então, a nossa série sobre corpos rígidos, a série inicial sobre corpos rígidos, falando de energia potencial gravitacional em corpos rígidos. Tá? Nós já vimos que o conceito de centro de massa nos permite tratar o movimento de rotação de uma maneira bastante simples, mas ele também nos permite tratar o problema de energia potencial gravitacional de um corpo rígido de uma maneira mais simples. Né? Imagina que eu tenho... Eu, até agora nós falamos de partícula, tá certo? Qual que é a energia potencial gravitacional de uma partícula que está a uma altura h do solo? Né? Era fácil da gente tratar isso, por quê? Porque é uma partícula, é um ponto que não tem extensão. Num corpo rígido, tá? a coisa é um pouco diferente. Imagina que eu tenho aqui, né? o meu corpo rígido, e ele está a uma certa altura h do solo. tá uma certa altura do solo. Mas cada elementinho de massa, se eu pensar agora que eu dividi o meu corpo de novo vários elementinhos de massa, cada elementinho de massa vai ter uma energia potencial gravitacional diferente. Em princípio, eu tenho que somar todas as, todas as energias potenciais gravitacionais de cada elementinho de massa, para obter a energia gravitacional total do meu corpo rígido. É o que eu vou fazer, mas aí eu vou ver que vai aparecer o centro de massa e vai simplificar a, a descrição da coisa. Então, né, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, né, em laranja, o meu centro de massa do meu corpo. Aí, cada elementinho de massa aqui que eu tiver, massa m1, vai estar a uma distância r1, né, do... Massa M2 e massa M3. Tá? Na verdade, vai ter vários elementinhos de massa, mas eu vou tomar só três para ilustrar. O elemento M1 está a uma certa altura Y1 do solo. O elemento de massa M2 vai estar tá uma, a uma altura Y2 do solo. E o elemento de massa M3 vai estar tá a uma altura Y3. Né? Isso vai valer para todos os outros elementinhos de massa também. Eles vão estar tá a uma certa altura yi para o iésimo elemento de massa. Qual que é a energia potencial gravitacional total, então, desse meu conjunto de massinhas? Ele é a soma de, da energia potencial gravitacional de cada um, né, de cada um dos elementos de massa. Agora, eu vou fazer um truque que é bastante útil quando a gente quer, quando a gente, quando a gente tem uma soma dessas aqui, né? Vocês já sabem que eu vou aparecer, é, fazer aparecer o centro de massa, tá? Antes eu vou botar g em evidência, porque g é o mesmo para todo mundo, tá? E agora sim. Agora eu vou aplicar o truquezinho matemático. Eu vou multiplicar esse cara daqui por 1. Um. Só que 1 um, eu sempre escrever como um número dividido por ele mesmo, correto? Então, eu vou multiplicar por 1, colocando esse 1 como um número dividido por ele mesmo. Que número que é esse? A soma das massas do meu corpo. Nota que, ao fazer isso daqui, eu não mudei realmente nada, porque esse cara vale 1. tá certo? Mas, agora, eu posso simplificar o meu problema como? Chamando a soma das massas de M maiúsculo e... Vendo que esse cara daqui vai, vai ser o denominador de esse número de cima dividido por esse daqui. Quando eu faço isso, eu tenho isso daqui. G vezes a massa total do meu corpo rígido, que eu vou chamar de emão, vezes a... A razão entre m1, y1, mais m2, y2, mais m3, y3, mais até mn, ym, dividido pela soma das massas, que é a própria massa total. Eu deixei desse jeito aqui porque, olhando para esse número, quem está aí atento já viu o que é esse camarada aqui. Isso daqui é simplesmente a posição y do centro de massa do corpo. Está certo? Então, a energia potencial gravitacional de um, corpo, de um corpo rígido pode ser escrita como a massa do corpo rígido vezes gravidade, aceleração da gravidade vezes o, a posição y do centro de massa do corpo. Né? Tomando um sistema de coordenadas onde você tem a origem e ele está um, tá um ycm acima da origem. tá ok? Então, olha como a coisa se simplifica. Né? Por quê? Porque eu sei sempre, ou, ou pelo menos assim, para vários casos, não vou dizer que sempre, né? mas para vários casos, ou eu sei onde está o centro de massa do meu corpo, ou é fácil de calcular. Tá ok? Então, a coisa simplifica radicalmente tá? quando a gente é, tem o conceito de centro de massa, de massa em mente. É por isso que até agora, quando a gente pegava é, um corpo rígido qualquer, uma caixa ou qualquer coisa, né, a gente falava, ah, vamos botar a caixa numa certa altura h, ok? E essa altura h, ela, em geral, era no centro do corpo. Por quê? Porque esse corpo tem algumas simetrias ali que imitam dizer, olha, o centro de massa está no centro do corpo, tá certo? Então tem um vídeo, tem um vídeo não, tem uma sessão do Sears, que fala do Teorema dos Eixos Paralelos. Estudem essa sessão, eu não vou fazer um vídeo sobre ela, tá certo? Mas estudem essa sessão, porque ela vai ser super importante para o estudo de corpos rígidos.